Olá, sou a doutora Erika Macedo, ortodontista e trabalho com harmonização facial. Quero falar com vocês hoje sobre um paciente meu classe 3 que foi indicado para cirurgia ortognática. Nós sabemos como é isso, né? Sabemos como é o pós-operatório, o transoperatório de um paciente que vai ter que ser submetido a uma cirurgia ortognática. Só que ele chegou no meu consultório com uma decisão, que ele não iria fazer a cirurgia e que ele queria que eu melhorasse ao máximo a parte odontológica dele, fosse até onde o aparelho tivesse que ir, mas que operar ele não iria. Com a hormonização facial, eu posso ajudar o meu paciente. Eu posso camuflar aquelas características que tanto incomodam ele. Sabe como? Num paciente classe 3, normalmente ele tem um crescimento mandibular muito grande e o perfil desse paciente está alterado. Muitas vezes quando nós fazemos um preenchimento de malar, muitas vezes quando nós fazemos um preenchimento labial, nós conseguimos contornar isso. Definitivamente a harmonização facial veio preencher uma lacuna que existia na nossa área. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos nossos comentários, pois pode ser o tema do próximo vídeo.